Olá pessoal tudo bem aqui é o Mizel Bem falando seja muito bem-vindo aqui ao canal Crypto Marketing eu tenho uma novidade aqui para você talvez para você que está chegando aqui nesse vídeo agora não tinha ouvido falar antes sobre Crypto Tab para você é uma novidade mas para muita gente não é novidade tá para muita gente não é novidade para mim que já estou aqui há um ano, há um ano usando CryptoTab, talvez já vai até para um ano e meio, tá, usando CryptoTab, este navegador, tá, esse navegador que minera bitcoins para você, minera bitcoins para você gratuitamente, você não precisa pagar nada, comprar nada, investir nenhum centavo, tá, e é muito legal, porque eu já uso esse CryptoTab já há um ano e pouco, ele é um, ele é um navegador rápido, tá? Que você usa aí, como se fosse o Chrome, tá? Substituindo o Chrome e você usa esse CryptoTab e ele é muito, muito bom. Vale muito a pena, ok? E o que, que eu tô fazendo aqui agora? O que, que eu tô, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, mostrar para vocês hoje um saque que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer um saque para vocês é, verem como que funciona. Tá bom? Esse saque. E é muito interessante, porque você também pode convidar os seus amigos, tá? Você tem um link de indicado aqui, tá? Aqui nessa, nessa parte aqui, rede ou então você baixa, você pode copiar o seu link aqui ou já é, é, postar, né? Já pode a, compartilhar nas redes sociais aqui. Você tem o seu link, é só você copiar e você pode postar nas redes sociais. Eu já, tô, já fiz vários saques. Eu vou mostrar aqui os saques. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar quantos saques eu já fiz. Já fiz vários, mas vários mesmo. Vários saques aqui pelo CryptoTab direto para minha carteira. Então, como é Bitcoin, é frações de Bitcoin, tá? Você pode sacar para a sua carteira de Bitcoin. É muito simples fazer uma carteira de Bitcoin. Eu quero até indicar para você aqui fazer a carteira Bitcoin da Bitcoin Trade, tá? É, mas eu não vou estar enviando para Bitcoin Trade hoje. Você pode entrar aqui ó, Bitcoin Trade, tá? É, eu vou estar fazendo para para binari.com, tá bom? Eu vou estar fazendo para cá o meu saque de hoje. Mas é muito bacana porque você está trabalhando, está fazendo seus negócios, você pode deixar abaixado, tá bom? Esse navegador, e você pode botar... Olha ó, ó a diferença, esse aqui é o Chrome... E esse aqui é o CryptoTab. Então, eu clico no CryptoTab, eu posso é, ver as outras, as outras abas aqui, tranquilo, tá? É, eu posso ver os vídeos, eu posso fazer o que for. E o meu CryptoTab vai estar aqui funcionando, tá? Eu tenho aqui 18 mineiros ativos. São indicados, pessoas que eu indiquei estão usando o CryptoTab. E cada vez que eles usam que eles mineram também, eu ganho uma pequena fração do que eles minerarem também, tá bom? Ninguém investe nada, ninguém põe dinheiro do bolso, nada, nada, nada. É simplesmente uma rede de mineração de Bitcoin, eles usam a força do seu CPU, a força do seu computador para minerar em nuvem e você é recompensado com frações. um é, poxa vida, mas... Ações, quanto que isso vai me valer ó para você ter uma ideia eu estou aqui com 0.11 centavos de dólar tá se for reverter em dólar eu tenho aqui em 0 a, a centavos de dólar deixa eu só ver aqui está gravando certinho e então é, se você for ver hoje quanto tá o dólar hoje está em 5 um dólar vale cinco reais cinco e 24, né então é só você pegar é, o, o, o valor que eu tenho lá, que é 11 centavos, então seria hoje, 11 centavos de dólar, seria 58 centavos de real, tá bom? É, você fala, ah, poxa, mas isso aí é muito pouco, tá? Mas você vai minerando de pouco em pouco, pode deixar o dia inteiro, a noite inteira, o quanto você quiser, pode aumentar aqui para o máximo de, de, de potência, né, para minerar mais, tá? Então esse é o CryptoTab. Eu vou mostrar para vocês agora é, o saque, tá? Como que faz o saque? Aqui tá o levantamento, tá? Que é onde você vai fazer o saque, tá? Do lado aqui, em levantar BTC, é onde que você foi? Aqui nos três pauzinhos, clicou, veio aqui em levantar BTC e vai vir para essa página, ok? Aqui eu já tenho um valor para poder levantar, histórico de pagamento, histórico de pagamento, Miseu, quantos pagamentos você já recebeu do CryptoTab? Olha só, pessoal, Olha só isso aqui, página, tem duas páginas aí de histórico de pagamento, deixa eu ver se eu consigo acessar as outras páginas, tá? Ó, quarta, 28 de agosto de 2018, passou 19, estamos em 2020, tá aí ó, data de hoje, 2020, 15 de abril de 2020, está funcionando o CryptoTab. Quantas frações de Bitcoin já, já saquei? várias e várias e várias e várias e várias e várias, tá? É, então, todos os saques concluídos, todos eles, tá? Inclusive, eu tive um saque. Deixa eu ver aqui se eu volto para outra página. É, mas eu tive vários saques, tá? É, 3 de abril de 2020, acho que foi o último saque que eu fiz, se eu não me engano. Foi recente, tá? 11 de março de 2020, tá? Quarta, a 11 de março de 2020, é isso aí. Foi quando eu fiz o último saque, esses tempos atrás, pouquinho tempo atrás, tá? Caiu certinho, show de bola, e agora eu vou fazer um ao vivo para vocês, tá bom? Vou fazer fazer um, aqui um ao vivo para vocês, tá? Então, eu vou aqui em levantar BTC, eu clicar aqui de novo, é, desligar essas outras abas aqui, tá? Quanto mais amigos você indicar e você chamar, melhor para você, porque você vai estar tá também... É, ganhando esses centavos de Bitcoin, de centavos de, de satoshis, né, que são chamados de satoshis. Então vamos lá, vamos começar o processo de novo, CryptoTab, levantar BTC, você tá aqui, tá, clicou, levantar BTC, e aqui eu vou clicar no saldo que eu tenho disponível e vai, ele já tá aqui, quanto que é isso, Misael, é, em reais, vamos dar uma olhada? Eu tenho aqui um conversor. Você pode ver aqui em dólar hoje, Bitcoin. Vamos, dizer, vamos ver em dólar, tá? É, Bitcoin, ó, 0.63 centavos é hoje, tá? 0.63 centavos em real. Tá bom? É, dólar hoje.com, Bitcoin hoje. Daí o Bitcoin transforma para reais, tá? E você também tem a cotação aqui no dólar hoje também que é o dólar hoje, para reais. Então, de, de dólar para real, mas eu estou vendo de Bitcoin para real. Hoje, 0,63 centavos de reais, tá bom? Então, agora eu vou pegar e vou vir aqui, em aqui, e agora eu vou lá na minha, na minha carteira, que é a binari.com, que eu estou usando um robô aqui, e eu ele transforma os meus bitcoins em dólar, e eu opero em dólar, tá? No, no, em opções binárias, Aí eu já pego aqui e venho aqui então na minha conta, BTC, ok? Ah, deixa eu ver aqui, Bitcoin, isso mesmo, Cashier. E aqui, Cashier, eu venho aqui em Deposit, beleza? E aí vai gerar uma carteira, eu vou copiar essa carteira, eu vou voltar lá no meu CryptoTab, vou colocar endereço aqui e vou clicar aqui, não sou robô, e vou fazer aqui, clicar em levantar, levantar, e aí ele vai mandar um e-mail para mim, confirme o levantamento pelo e-mail, tá? Aqui, logo, logo chega o e-mail aqui, deixa eu ver se chegou aqui nessa sessão, não, não chegou, aqui, ó, CryptoTab Team, confirmação de levantamento, acabou de chegar rapidinho, eu venho aqui, ele fala o valor que eu estou sacando, a minha carteira, a data, o IP, tudo mais, Confirmou, confirmar levantamento, pronto, levantamento confirmado, ok, e eu vou receber, então, aqui no meu binário.com. Tá? ou você pode receber no Bitcoin 3 também, os seus satoshis. Misael, quanto que está o, o Bitcoin? Não, a gente já tinha visto, mas eu vou colocar aqui, hoje está R$ 35 mil, reais. um Bitcoin R$ 35 mil. E o Bitcoin fica oscilando, sobe desce, sobe e desce. Então, por isso que é bom você guardar frações, que nem ouro. Você vai lá, pega, acha pepitas de ouro, né? Acha uma pepita pequenininha. Aí depende, o ouro está mais valorizado naquela época, menos. Isso depende. Então, vale a pena minerar as pepitas de satoshis de Bitcoin, porque um dia esses Bitcoins vão, vão chegar a 40, 50, e já chegou... Teve uma época aí, alguns anos atrás, o Bitcoin tem 10 anos de idade, 10 anos de vida, nasceu em 2009. E alguns anos atrás o Bitcoin chegou a valer 60 mil, chegou, se eu não me engano, até 70 mil. Tá? E agora baixou para 35. Mas especialistas dizem que ele vai subir e outros dizem que pode atingir a 100 mil reais. Então vai logo aqui na descrição desse vídeo, tá? sempre na descrição de cada vídeo, aqui é o nosso canal, tem outros ah, vídeos também, aqui tem mais um aqui, 100% gratuito, Criptotab, e você pode ir na descrição e clicar no link, no meu link que eu vou deixar ali, link do Criptotab, e você também fazer a sua é, inscrição. É muito simples, é só você baixar, clica no link, ele vai ajudar você a baixar o navegador, entra com uma conta do Gmail... E pronto, ele vai começar. E você pode seguir esses passos aqui. Ó, para como você poder também começar a minerar? Tá bom. Atualização do saldo, importar favoritos, ajustar a velocidade da mineração é muito simples. Qualquer coisa, me chama também no WhatsApp, estar tá na descrição e eu vou estar tá te ajudando. Ok, Bitcoin de graça, não perca essa, não pode perder agora. A gente está aí nesse tempo de quarentena, está em casa, tem mais tempo. Deixa o seu computador trabalhando por você, minerando enquanto você trabalha, faz outras coisas. ó Eu posso abrir aqui, ó, aqui, começar a trabalhar, e o meu cripto -tab está lá funcionando. Funcionando ao máximo e minerando para mim. Grande abraço, vou ficando por aqui, o Mizel BM. E até o próximo vídeo, fica ligado se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se não tem o sininho acionado, então acione e dá aquele like, show de bola, para poder ajudar a gente a proliferar assim, essa mensagem aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.